Não sei agora, porque está é prolongar uma que já estamos aqui gente com mais um vídeo. E hoje a parte 2 de... Five Nights at Mreds. Morrerei. Ih gente, eu não lembro que botão que liga a lanterna. Ah, é contra. Uh, those are from the previous location, we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them yes. with some of the newer technology. The they were just so ugly, you know? And the smell. Uh, uh, so the company decided to just go in a whole new direction, and make them super kid-friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy Head trick should work on them too. So ah, ele tá muito doido aí. Uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh Foxy. hey listen, uh that one was always a bit twitchy. Uh I'm not sure if the Freddy Head trick will work on Foxy. Uh if for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall. Or uh, Ele Cause the falou que se a gente the... vê uh, o Fox, uh, é para coisar a uh, lanterna. Uh, Não esqueça da de música. Mango. Não se esqueça da caixa de música. Ai gente. Eu já falei pra vocês o quanto não gosto desse jogo. Por quê? Por que será, gente? Ai, o que, menino? Nada, nada. Bom, por enquanto acho que a gente pode ficar de boa. Né? O balão, sai daí. Aí, gente, um, dois, três, quatro, cinco. Ai gente, o que, que eu faço? Vai, vai, vai, vai. Gente, eu não sei o que eu faço. Sério, eu fico nervoso com esse jogo. Então eu acabo não falando muita coisa. Hum, uhum, uhum, uhum, uhum. Eu eu, gente, eu nunca tive saudade, tanta saudade de uma porta. Um, dois, três, quatro, cinco. Liga, liga, liga, liga. Vamos tomar cuidado, porque assim, o segredo é você mostrar as tetas. <risos> Ai o que? Ai o que? Gente, me explica, o que, que a gente faz com esses animatronics que ficam bem no meio? Sério, gente, por favor, alguém me explica. Eu, tipo, preciso muito saber. Porque, sabe? A vida é o seguinte. Ou você sabe, ou você não sabe. Um, dois, três, quatro, cinco. Hello Hello, o quê? Ah, o Fred é só colocar a máscara. Um, dois, três, quatro, cinco. três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Hello, o quê? Fala, hello. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, sério? O que a gente vai dar vida? É aí o quê? Gente, tem um Fred. Eu morri. Gente, o que, que a gente faz com o Fred? Gente, ele está muito perto. Eu vou morrer. A minha lanterna está acabando. Eu vou colocar a máscara. E ficar até esperar. Ai! Conseguimos! Bom gente, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um vídeo por noite. Tá acontecendo? Ai! Sou eu. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, se no canal, compartilhem o vídeo. Se esqueçam de comentários, se é possível avaliar. Se querem que eu jogue algum jogo, deixem na descrição. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou!